E perdemos o controle. Solve-se! Se eu não impedir isso, toda a existência será destruída. Você tem suas ordens. Agora saia daí. Vou fazer o que eu deveria ter feito desde o início: vou falar com os sete. Você fez um juramento. Você vai trazer todos ah! Não! Vou precisar disso. Ah! Vem pra mim! Peguei! Você está U. para do set, Você não vai bananado aqui vamos nós vai lá vai lá. Eu acredito. Deu certo de verdade? Olha, eu sei que você não tem motivos para confiar em mim, mas... Ah, não. Geno! Eu te dou Geno! E as irmãs? Posso pegar todo mundo. Mas preciso da sua ajuda pra consertar aquilo. Vou ajudar você. Por enquanto. Nossa, que reconfortante. Hora de trabalhar.